Boa noite, galerinha. Vamos fazer mais um unboxing aqui. É, mais um porque a gente acabou de fazer o do... do Skype aqui, o g Chegou os dois juntos, mesmo dia. Maravilha. Bom, nós temos aqui um capacete Next xt 1 Chegou hoje. Esse capacete, ele custou 990, frete grátis. A loja agora eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Superbike. Site Superbike. Vamos lá. Que bonitão. Analisar o capacete. Bom, é, eu tenho que abrir aqui para falar para vocês. De cabeça eu não sei. Vamos ver aqui. Bom, de antemão posso adiantar a vocês o seguinte: é um capacete leve pesa 1,450 kg ele já vem especificando aqui o meu é tamanho 58 regulamentado pelo metro é pronto abriu vamos lá vamos ler que fica melhor bom casco em tricomposite compost... é nome deles fibra de carbono carbono e Kevlar. Atende a norma SE2205 DOT e NBR7471, que isso aqui é do IMET. Modelo de calota disponível em três tamanhos. Tecido com Max. Campo de visão panorâmico. Pronto. Aqui a gente vai bater fazer um tete a tete. Será que é aqui esse adesivo? Pronto. Campo de visão panorâmico. Vamos checar. É, parece que tem uma visão boa aqui. Ok. Uhum. Duas entradas de A e quatro de saída. Air Dynamic System. Aqui eu tenho uma entrada de ar. E a segunda deve ser aqui, né? Tem esse botãozinho aqui. Deve ser entrada. Okay. Aqui é aberto, que é aberto. Beleza. Forros laterais, 3D. Amovíveis, não sei o que significa movível. Ajustáveis e laváveis por dentro. Deve ser isso aqui, né? É. Deve ser isso aqui mesmo. Ok. Forro anti-alérgico e anti-transpiração. Não tem como gente checar agora. Preparado para o uso de, do sistema intercomunicação Next com isso é isso aqui ó. a Nex tem um modelo de intercomunicador que encaixa aqui ele entra certinho plug and play pega aqui o bichinho coloca aqui passa o microfone pra dentro, e é só usar que eu não vou comprar porque é caro pra caralho, quase 1500 defletor de vento não sei o que é Será? Defletor de vento. Deixa eu ele aqui atrás. Pois é. Tem a travinha aqui pra, pra essa parada. Fecho micrométrico. Isso é isso aqui, ó. É o que eu achei até um ponto fraco dele. É o que a gente chama de engate rápido. Eu preferia que fosse aquele outro trincozinho Mas é o que temos, né? Tudo bem, a gente vai ficar com esse de cá Próximo Viseira PC Lexan com novo sistema Blocking Seal fecho e selagem dupla E viseira de troca rápida de viseira X-Swift Bom, troca de viseira deve ser isso aqui para soltar a viseira. Que particularmente não estou afim de mexer nisso agora. Bom, deve ser aqui. Puxa para baixo, tá para ver que ele faz o movimento. Ah, para cima. E aí, ela destaca. deixa eu é tirar. Viseira com cavidade preparada para o uso de pin lock. Pin lock é um, é uma película que você coloca aqui, ó. Ele prende esses dois pinos aqui, na verdade por dentro, que é, ajuda a não embaçar. Pô, eu tenho que pegar o jeito desse botão: se é pra baixo, se é pra trás. Aqui tem uma texturazinha aqui, ó. E aí prende a viseira. Vamos fazer uma busca aqui pra vocês verem o que é Pinlock. Pinlock. por imagens. Pronto, tá aqui. É, perceba essa viseira, ela tem uma camada interna. Esse é o pin lock. Aqui, pronto. Essa parte de fume aqui, onde ele está preso. Vendo aqui? Lá de cá. É onde pega o pin lock. Então é isso aqui. Ó. É uma película que você joga por dentro, que ele evita aqui embaixo. OK? OK. Sistema de ventilação traseira. Deve ser aqui para a saída de ar. Óculos de sol interiores 80% solares. É isso aqui. Quer Aqui é a viseirazinha. Aqui. Que é acionada por esse botão Massa Narigueira removível Narigueira Muito legal isso aqui viu? Spoiler integrado no próprio casco What the fuck is this man? Será isso aqui? ele tá chamando de spoiler Não sei Refletivos na parte frontal, lateral e traseira São esses adesivos Aqui E aqui, ok Refletivos, ok Laterais com sistema de emergência em caso de acidente Tá aí Não sei o que é não uma coisa de emergência, né? Vou ter que dar uma catada aí pra ver o que é que ele está falando. Isso aqui é Até mal colado aqui o adesivo. Oh, Colaram igual a cara de quem colou isso aqui. É tudo bem. Sistema de conforto ergonômico, kit de enchimento que permite o ajuste perfeito do capacete de diferentes formatos de cabeça. Também não sei como é que eu vejo isso aqui. Mas enfim. Tá aqui o capacete. Muito bonitinho. É bem que suja fácil. Fiz uma péssima escolha na cor. Na cor da moto, né? Fazer o quê? É isso aí, galerinha. Bom, espero que tenham gostado desse unboxing. E vamos testar ele no dia a dia, né? Valeu, valeu, tchau, tchau. Boa noite.